Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero iniciar convidando os irmãos a orar comigo rapidamente. Pai amado, antes de mais nada, queremos agradecer as bênçãos que tens dado a todos nós, a nossa igreja, as nossas famílias, aos nossos irmãos. Queremos te pedir humildemente que continue cuidando da nossa nação, da nossa igreja aqui. E te pedimos que teu espírito conduza essa ministração e esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu quero abordar um assunto que particularmente tem me incomodado. Tem me incomodado no sentido assim da dificuldade que eu tenho em atender esse chamado. Em atender esse, isso que Jesus nos pede, uma das coisas mais importantes que existe para que sejamos discípulos, para que sigamos Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir a bíblia e ler Mateus no capítulo 16 dos versículos 13 ao 16 e depois do 21 ao 24 indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe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 o Filho do Deus vivo. 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. 21 ao 24. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro,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 talvez seja uma das frases mais importantes se não uma mais importante mas uma das mais importantes de Jesus que é a questão do negasse a dificuldade de deixar o seu ego de lado é algo extremamente difícil e vejam só em que contexto Jesus coloca isso primeiro Pedro reconhece que realmente Jesus é o Cristo é o Messias que tanto esperavam o Messias que veio para salvar os homens só que a percepção de Pedro ela se revela depois no trecho seguinte quando Jesus fala olha eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que morrer, vou ressuscitar mais adiante, mas eu vou ter que passar por algumas dificuldades, algumas situações ruins, para que aquilo que é o meu propósito aqui na terra se realize, tem que acontecer. Só que Pedro que fez, respondeu na carne, né? Se fosse na linguagem de hoje Talvez Pedro mais ou menos teria chegado assim Pô, mestre, que negócio é esse? Para de falar dessa coisa de morrer né? Isso não é próprio do Messias Porque o Messias veio aqui Para é, libertar o povo Para libertarmos os romanos Matar todos os nossos inimigos Aí você vem falando Ah, que tem que morrer Isso aí não é legal é, dá uma moderada a Jesus Pô, repensa nisso que você está falando a ansiedade do Pedro a visão do Pedro era extremamente humana, carnal ele veio aqui para arrasar, acabar com todo mundo porque, ah, vai libertar o povo hebreu dos romanos Mas Jesus responde: Arreda Satanás, para de tentar-me, para de falar as coisas que são dos homens. Parece que você não entendeu que é, o meu trabalho ele é de outro nível. Ele não é humano, ele é o espiritual. se alguém enxergar qualquer semelhança com uma situação que um país está vivendo né? ah, Cristo vai acabar com tudo não sei o quê, né? é a mera coincidência tá? voltando ao tema base Pedro teve dificuldade em aceitar isso Jesus, você não pode morrer Jesus, afinal você é o filho de Davi Que veio aqui para nos libertar, para nos salvar Inclusive quando Jesus é, entrou em Jerusalém Montado ali no, na, naquele jumento Lembra aquela passagem, né? O povo aclamava, ele chamava ele Ó oh, filho de Davi Jesus terminou aquela fase, né, de, de, de, de aquela papo falando essa frase extremamente importante: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer vir comigo, se você quer seguir comigo negue-se o que os apóstolos e muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de entender que seguir Jesus ah, não é uma estrada asfaltada bem cuidada que você anda a mil e que você consegue oh, uma vida agradável ou uma viagem agradável simplesmente pagando um pedágio. Jesus mostrou que não é assim, não é uma relação comercial, ah, eu vou pagar um pedágio, eu vou ter uma estrada boa. Não, ao contrário. O que Jesus acabou nos falando várias vezes foi a estrada pela qual eu vou seguir. Pode ter até um ou outro trecho asfaltado Mas a maior parte Vai ser em estrada de chão batido Cheia de lama Se você andar nessa estrada Você vai atolar várias vezes Vai passar dificuldades Negar-se Seguir esse caminho Seguir essa estrada Que Jesus com Veda, é no sentido de que você quer ser meu discípulo, e para ser discípulo, você precisa de disciplina, porque, inclusive, as duas palavras, né, disciplina e discípulos, elas têm a mesma origem. Siga-me. Sim, mas para onde? Para a vida eterna. Para uma vida divina. É isso que Jesus nos convida. Vivemos, vivemos constantemente, né, achando que pedágios, ou dizendo em outras palavras, que pedindo coisas para Jesus, que orando simplesmente, que isso é seguir Jesus, que isso é seguir o caminho dele. E isso não é negar-se, isso não é seguir Jesus, isso não é fazer o trajeto e a estrada que Jesus faz. saber quem é Jesus e orar para ele não é ser seguidor de Jesus quando Pedro ousa recriminar Jesus ele coloca isso numa perspectiva errada essa questão de negar-se ele coloca naquele sentido, ó. Deus está acima de nós e o resto do mundo está abaixo de nós. E Jesus diz: olha, não é por aí. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, ele, numa das suas obras, diz que o ser humano não é dono da sua vontade, porque ele é escravo do pecado, ele não consegue livrar-se do pecado. E eu confesso que realmente, eu acho que Agostinho tinha razão em muitas coisas, porque como é difícil livrar-se do pecado, porque quando Jesus diz neguem-se, porque negar-se é deixar de lado a sua vontade para entender e seguir a vontade de Jesus negar-se é abandonar alguns prazeres da vida para fazer a vontade de Jesus dá, às vezes no culto ali é. Ah, eu vou fazer um churrasquinho aí com os amigos ah. Ou estou com vontade de comer um sorvete Tomar um sorvete, alguma coisa assim De repente Você esquece Que Jesus está te pedindo Por não me esqueça Eu sou o centro da tua vida porque enquanto você não consegue vencer determinados prazeres, você não consegue colocar Jesus na frente. Ok, eu vou abrir mão, não vou fazer aquele churrasquinho, vou lá no conto. Ah, não vou tomar o sorvete ali porque... Né? e você começa aquilo que você acha ó oh, aquela é uma vida virtuosa só que Agostinho disse né não dá para ser santo ou comportado o tempo todo e por isso que negar se é difícil porque de repente você dá uma escapada você faz algo que não devia nesse processo de negar o que, que acontece? você começa a sentir culpa, pô, eu não vou fazer mais e aí você né, se ajoelha ora, ah, perdão Jesus eu não vou mais fazer isso eu vou me comportar eu vou te seguir E aí, além de culpado, você passa a ser mentiroso, porque na semana seguinte você vai fazer o pecado de novo. Então, além de culpado, você começa a entender que, pô, você é mentiroso. E o pior é o seguinte... Porque aí de repente você vê uma outra pessoa fazendo aquilo que você queria fazer, e aí você sente ressentimento, <cười> perdão, você se ressente, fica ressentido com Deus, porque Deus não está te cuidando, você se mantém virtuoso, mas, ó, oh, eles que fazem, eles, olha só, eles comem churrasco, é ele que toma sorvete, eu não, eu estou aqui, é, me negando, cuidando, todas as regras, todas as coisas que estão aí na Bíblia, eu não sou que nem eles, por isso, Deus, eu sou especial, e aí, Paulo, lá em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 a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seguir Jesus é fazer a mesma coisa que Jesus fez, se esvaziar. Não somos nós que somos o centro de tudo Não é o ego nosso que nos é, representa Que tudo tem que girar ao nosso redor Nós não podemos ser um Ou seja, idolatrar o nosso próprio umbigo O centro do mundo tem que ser Jesus Isso é negar-se ser servo servo das pessoas servo da igreja não é fazer girar o mundo em torno de si não é fazer com que as coisas girem em torno dos teus desejos das tuas vontades não é manipular pessoas não é manipular as coisas para que as tuas vontades e os teus desejos sejam realizados E cuidado, porque não pense, ah, Deus é especial comigo. Deus tem que ser especial comigo. Ó, oh, cheguei naquele estacionamento ali, ó. Oh, ó, tem uma vaga, Deus guardou essa vaga para mim, porque eu sou especial. Ó ah. oh, Lucas, sinto muito, essa vaga é minha. Deus cuidou para mim. Deus deixou essa vaga no estacionamento para mim. O Lucas vai ter que ir adiante. Ah! Eu quero fazer um passeio, um piquenique. Um dia bonito, quero um dia de sol. E Deus, ah! Apesar da seca, eu não vou fazer chover porque... O Milton está querendo fazer um piquenique. Além de nós queremos que o mundo seja, que, que o mundo gire ao nosso redor, nós queremos que Deus também nos sirva, que faça as coisas segundo a nossa vontade. e olhar preocupar-se constantemente com o ego acaba nos aprisionando nos tornando prisioneiros e como disse ali antes ainda é, Agostinho Agostinho de Hipona, o ser humano não é dono da sua vontade, ele é escravo do pecado, então para libertar-se do pecado, para libertar-se do ego Para sair da prisão do ego Para sair da prisão do eu, tudo eu Tem que negar-se Colocar o outro em primeiro lugar Porque se você não fizer isso Quando você não conseguir, se você não conseguir se libertar, você vai ficar ressentido com Deus, vai ficar ressentido com as pessoas, vai ficar magoado, você vai se tornar chato, antipático, se bem que você acha que os outros, você vai achar que os outros é que são chatos e antipáticos, mas na verdade é você. E você passa a chorar, ah, Deus não me vê, Deus me deixa sozinho, Deus não me entende, Deus não me atende. Vou usar de novo uma outra frase de Santo Agostinho, o amor liberta. Amar é um verbo e exige ação, exige comportamentos. Amar os próximos é libertar-se do ego. É negar-se. Ah, eu quero ter prazeres na vida. Tenha. Mas que isso não machuque o teu próximo, que isso não incomode ou atrapalhe o teu próximo. Cresça e ajude as pessoas ao teu redor a crescer no cristianismo, crescer no conhecimento da palavra não use as pessoas para subir não suba nas pessoas para crescer a gente vê isso muito no trabalho, as pessoas querendo subir na hierarquia da empresa e começam a pisar porque cuidado porque se as pessoas perceberem que você está usando as para o teu ego elas vão sair de baixo e se você cair, o tombo é grande Porque quanto mais você subir Maior vai ser o tombo Seja a felicidade dos outros Não use os outros para você você feliz Você vai perceber Que a sua felicidade vai ser construída quando os outros forem felizes quando as pessoas ao teu redor estiverem felizes então, lembrando como servimos a Jesus servindo ao próximo nós sempre reclamamos quando as coisas ruins nos acontecem e nos perguntamos, bah, por que comigo isso acontece? Por que Deus faz isso comigo? Eu quero convidar o irmão a mudar a pergunta e refletir. Pergunte a Deus, por que eu? Por que eu tenho casa? E os outros não têm, muitos não têm. Porque eu tenho comida e muitos não têm? Porque eu tenho um trabalho e os outros não têm? Porque eu tenho um carro os outros não têm? Porque eu? Porque eu sou tão privilegiado? Não sou melhor do que você, assim como você não é melhor do que qualquer um outro. Liberte-se do seu ego. Liberte-se dessa escravidão. Encontre uma razão em Jesus. não viva pensando como eu vou ganhar mais como eu vou ter mais como Deus vai me ajudar mais pergunte como eu abençoo mais que a graça do Senhor Deus, Pai, de Jesus e do Espírito Santo, esteja sempre com os irmãos. Negue-se. Amém. Boa noite.